Olá! Inicia agora mais um programa Conexões da TV Campus da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou a professora Eugênia Mariana da Rocha Barichello do Departamento de Ciências da Comunicação e o nosso convidado hoje é o professor Tiago Ardengue que vai conversar com a gente sobre programas de pós-graduação ele que é o pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa da UFSM. Tiago, muito obrigada por, também. Por, receita, por aceitar esse convite e vim conversar um pouco conosco sobre a pós-graduação, um, um tema tão caro, tão importante para a Universidade Federal de Santa Maria, que foi uma das pioneiras da implantação da pós-graduação na, nas universidades brasileiras. Um, os programas de, de, de pós-graduação da UFSM eles começaram em 1969 com a faculdade interamericana nós já temos cinco décadas de pós-graduação, e eu te perguntaria hoje como nós estamos, eh, quantos são os programas e como eles se distribuem nas áreas de conhecimento. Bom, bom dia, Eugênia, obrigado também pela oportunidade de falar de pós-graduação, é, bem como tu falaste, né? a pós-graduação é, é o início de, de uma boa universidade, né? a universidade ela se desenvolve através da ciência e essa ciência é basicamente feita na pós-graduação. Hoje, depois de todo esse tempo, nós temos 59 programas de pós-graduação, são mais de 4 mil alunos, distribuídos aí em 39 áreas de conhecimento e em 9 em todas as grandes áreas da CAPES. Então, é uma dimensão, além disso, a gente ainda tem 12 programas de especialização é, Lato Senso, que são formam profissionais aí para o mercado e que desenvolvem bastante a cultura de Santa Maria, seja através da ciência e da transferência de material humano, de recurso humano, altamente qualificado. Ainda sobre os programas de, de, de, de pós-graduação, eu gostaria que tu me explicasse um pouco uh, sobre a, a, a, uma, algo que sempre nos pergunta, a diferença entre o, o, a, um curso estrito-senso e um curso lato-senso. Bom, uh, De acordo com o MEC, né, o Ministério da Educação, os programas estrito-senso são os programas de mestrado e doutorado. E o Lato Senso são os programas de especialização e os MBA. Né? O Lato Senso hoje ele tem uma formação, né? tem como objetivo ele dar uma formação continuada para o profissional, para trabalhar com um problema naquela profissão. Já o programa de Estrito Senso, ele mudou um pouco a formação. Né? No início da década, a gente tinha um objetivo muito focado no desenvolvimento da pós-graduação em Estrito -Censo no Brasil, informar profissional, professor e pesquisador, para as universidades e para os centros de ensino. E hoje a gente tem um, um foco muito maior né dos, do, do objetivo do programa Estrito Censo. É, hoje a gente forma um material humano qualificado para desenvolver problemas, para trabalhar com os problemas da sociedade e para trabalhar principalmente com o que a gente chama de soberania nacional, né produzindo ciência para o país, né? para a resolução dos nossos problemas sociais. Então, essa seria a grande diferença entre as duas modalidades de pós-relação que a gente tem no Brasil. Algo agora. que a gente ouve também que o, o, o Lato sensu seria mais voltado para o mercado e o Estrito sensu a pesquisa mesmo, mais aprofundada, seria é, algo assim? É, poderia, mas veja bem, os novos critérios hoje de avaliação dos programas Estrito sensu que a gente trabalha, eles também têm voltado um pouco essa visão para que eu forme um profissional que esteja ligado, com, vamos dizer assim, com o mercado, né? seja esse mercado em forma de indústria, de empresa, ou o próprio mercado social, né? Nos, nos cursos que a gente tem esse essa característica, né, de, de pesquisa voltada para a sociedade. Então, embora, né, o Estrito Senso ele tenha esse foco maior de produzir pesquisa numa análise mais profunda, né? Toda a pesquisa que é produzida ela desenvolve algo social e algo que talvez seja utilizado direto ou indiretamente para a indústria ou para o mercado, assim dizer. Muito bom, muito esclarecedor. A gente sabe que a que a CAPES avalia os programas de pós-graduação. Existe há tempos essa avaliação, né? Antes trional, agora parece que é quadrional. Então eu queria que tu nos falasse um pouco sobre essa questão da avaliação dos programas e como também são concedidos conceitos. Que a gente vai falar, tem conceito 7, tem conceito 5, o que, que significam esses conceitos que resultam da avaliação da CAPES. Ah, perfeito. Então a, a CAPES, ela é, ela é o órgão né, do, do Ministério da Educação que faz essa avaliação periódica dos programas de pós-graduação. Nós hoje estamos trabalhando num ciclo quadrienal de avaliação, na qual os programas, eles é, coletam seus dados, enviam através de um sistema e num determinado período, né? agora basicamente em dois períodos, é feita uma avaliação e no final dessa quadrienal, os consultores da CAPES avaliam uma série de indicadores que são específicos para cada área e aí é dado um conceito, né, uma nota. Esse conceito ele varia de 1 a 7, sendo de 1 a 5 para programas eh, que têm até mestrado né, e os 6 e 7, que são os conceitos de, de excelência internacional para os programas aí sim, só que só tem, que precisam ter o doutorado. O programa de pós-graduação, para ele se manter no sistema, ele tem que ter uma nota 3 para frente, né, até o presente momento ele tem que ter a nota 3 para frente. É, hoje, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Maria, nós temos aí um grupo de excelência composto aí por cinco programas de pós-graduação, que são os conceitos 6 e 7, é, e programa 5, 10 programas mais, né? Ou seja, nós temos aí 25% dos nossos programas em conceitos consolidados, né? de 5 para 7. É, essa avaliação, ela considera diversos parâmetros, né? e é um dos grandes vamos dizer assim, uma, uma da, um dos grandes legados que a CAPES trouxe para, a para o sistema de pós-graduação nacional. Foi através desse sistema sério de pós-graduação que nós tivemos hoje uma repercussão bastante grande né, de colocar o Brasil hoje como o 13º país em termos de produção científica. Né? Embora o número de citação seja um pouco, seja menor, mas nós conseguimos ser internacionalmente reconhecido como o país que pesquisa. Fora isso, também, né, toda a questão de indução hoje de programas de iniciação científica, que a Universidade Federal de Santa Maria, inclusive, ganhou o prêmio né, como a universidade mais efetiva no Brasil em termos de iniciação científica. A incubação de, de empresas tecnológicas, tudo isso veio através do sistema de pós-graduação. No último ano, houve uma mudança substancial vamos dizer assim, na maneira, né, na, na, na, na, na nova forma de visualizar o que, que seria um bom programa de pós-graduação. Então, esse, essa maneira de visualizar, ela foi composta agora por três grandes blocos. Né? É a formação, a, o impacto na sociedade e o próprio programa em si, né? a parte é, de curricular do programa. Então, se voltou, se está voltando um pouco o olhar para um perfil de formação daquele nosso egresso, né, do discente, e principalmente com o, o que essas pesquisas realmente elas estão impactando na sociedade. Então, nós tínhamos, até um, um tempo atrás, um item na ficha de avaliação desses programas chamado Impacto Social, e hoje a gente tem um item muito maior, né, que tem um peso igual, que é o impacto na sociedade. Então, a gente volta a, a avaliar o quanto essa pesquisa que está sendo produzida aqui, ela traz de benefício social, regional, local ou até internacional para aquele grupo. Então, esse é, essa é a nova visão de avaliação que a CAPES está pedindo para os programas de pós-graduação. Né, uma visão também voltada para autoavaliação, né, porque o programa ele consiga se autoavaliar e verificar quais são os seus problemas, quais são as suas fortalezas e, a partir daí, sim, fazer um planejamento dentro da, do que a instituição é, coloca como <cười> perfil de desenvolvimento e, aí, sim, fazer suas pesquisas. Então, esse é o nosso novo sistema, vamos dizer assim, de avaliação, esse novo olhar para o que seria um bom pós-graduando e um bom discente e egresso desse, desse programa. Antes de fazer a, pergunta, a próxima pergunta, até vou comentar algo que eu penso. A, a universidade ela já tem, no Ocidente, né, mais de mil anos. E ela passou por diversas crises, por diversos formatos. A, a, a Universidade da Santa Maria, ela inaugura no Brasil, e a nossa e a de Brasília, a, uma, a questão da abertura para a sociedade. A Sim. Universidade sem muros. E é incrível que em 1960 nós fomos muito criticados por ser uma universidade que tem que prestar contas para a sociedade. Exatamente. E agora a gente não pode esquecer que nós iniciamos isso, né? Exatamente. Então que o nosso Exatamente. programa de pós-graduação não precisa essa questão de onde estão os nossos ingressos, é. a universidade como está reagindo com a sociedade, o que, que ela está ajudando. Isso faz parte do que o pessoal diz do nosso DNA, Exatamente. né? Então é. vamos. Uh, eu ia te perguntar o quanto ao o crescimento. E do, dos programas da pós-graduação, principalmente nos últimos anos, que a gente tem notado que tem crescido muito e tem, eles têm se qualificado muito também, né? Exatamente. Não? Veja bem, é, para dar uma, uma visão geral, né? Todo programa, se eu quiser entrar um novo programa no sistema, ele tem que passar por um, um sistema de avaliação, chamado Sistema de Avaliação de APCN, né, Que são as propostas de cursos novos. É, a Universidade Federal de Santa Maria é hoje uma das universidades que mais consegue aprovar cursos novos no Brasil. E isso vem muito de do, do um, do um, do do um conceito histórico da, né, de todas as gestões da universidade, da pró-reitoria de pós-graduação, de fazer um olhar bem crítico para cada curso que vai surgir. Né? Então, é, nós temos um processo bem sério né, de avaliação desses cursos antes deles serem avaliados pelos seus pares na CAPES. Para você ter uma ideia, a nossa média né, de cursos que a gente consegue aprovar nos últimos dois anos foi acima da média nacional. Nós aprovamos... De dois, 2018 para cá, mais 11 cursos, mais 11 programas de pós-graduação e ainda estamos com mais alguns aí em áreas que a gente não tinha uma expertise ainda para serem aprovados. Então, houve um crescimento né, de 11 programas que dá, considerando o que a gente enviou, mais de 50% das propostas que a gente enviou, a gente conseguiu aprovar. Uma média maior do que a média nacional de aprovação. E aí, em áreas que são super importantes para o conhecimento, Eu citaria aqui a área de relações internacionais, mesmo grupos que estão iniciando com o programa de pós graduação já são reconhecidos, né, com trabalhos bastante interessantes aí em termos internacionais. Já visto esse curso que iniciou agora de relações internacionais, já foi sede de um congresso aí sobre é, armas nucleares, enfim, que foi feito aqui em Santa Maria. Bom, nós temos aí, mestrado em engenharia mecânica que era uma área que a gente não tinha doutorado em artes então acho que um crescimento bastante interessante aí tendo o DNA da universidade de não ser de ser uma universidade plural né? não focada num único é, num único assunto é, ela é uma universidade que abrange todas as áreas né muito completa um, uma uma coisa que é interessante ter falar que tu nos fale também seria sobre a nossa posição nos rankings de pesquisa Exato falasse é. um pouco mais assim claro né a, a Universidade Federal ela ela aumentou a sua posição num dos principais rankings de pesquisa que se tem na verdade ranking da Universidade inteira que é o Times Higher Education então nós subimos a, a nossa posição hoje nós somos a 46ª Universidade em termos de América Latina e em termos de pesquisa nós somos a, a, nós estamos entre as a 15ª né em termos de número de é, produção científica né é, nesse é, ranking da Times Higher Education, né, que é um ranking né, internacionalmente reconhecido, nós subimos, é, por exemplo, em número de publicação científica, em número de citação científica e em número de internacionalização que nós tínhamos. Então, nós nos figuramos, acho que bastante bem, frente a, aos nossos pares da América Latina e com muito orgulho nós estamos hoje na 15ª posição nas universidades nacionais como a que mais produz artigo científico. Isso eu acho que é um é um orgulho de um trabalho aí que é feito de, de longa década nessa universidade. É mostrando a né, nossa posição como formador, formadores de recursos humanos qualificados e de pesquisa de ponta aí para resolução de problemas uh, nacionais e internacionais. Bem, nós... Uh... Estamos conversando com o professor Tiago Ardengue sobre, sobre uh, os uh, programas de pós-graduação da UFSM e voltamos, vamos fazer um rápido intervalo e logo voltamos. Voltamos com o programa Conexões com o professor Tiago Ardengue pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria. Então, Tiago, qual o, o impacto e a importância da pós-graduação eh, na formação de professores e pesquisadores? Bom, é, acho que assim, o, o impacto da pós-graduação, ela, ela, ela expande, né, tanto a formação de professores e pesquisadores, mas eu acho que o, o principal impacto é na formação de um recurso humano qualificado. É, já existem trabalhos científicos, inclusive, sobre isso, mostrando o quanto eu ter feito né, durante a minha, a minha formação, uma pós-graduação, ela melhora o meu, a minha performance nas diversas áreas profissionais. Então, a, a pós-graduação tem um impacto muito grande na vida pessoal né, do, daquele indivíduo que fez, porque ela forma um recurso humano mais qualificado, que certamente ele vai conseguir resolver os problemas de uma outra maneira, e mais que isso, né, ele tem uma capacidade, ele começa a ser treinado para leitura de um método científico para conseguir resolver novos problemas que vão surgindo na, na, na, durante a profissão. Então, do ponto de vista profissional e individual, eu tenho uma formação de recurso humano mais qualificado. Do ponto de vista nacional, é através da pós-graduação, a gente pode expandir isso para a soberania nacional, né? porque, especificamente no Brasil, a maior parte da pesquisa que se tem e do conhecimento que se tem produzido são feitos nos programas de pós-graduação, então é feita no programa de pós-graduação. Então, a, o impacto da pós-graduação nacional, ela é vista, né, como foi através da pós-graduação, dos programas de pós-graduação, da pesquisa que é desenvolvida aqui, que nós conseguimos atingir soberania nacional em termos de ciência, que nós conseguimos não mais importar conhecimento científico para resolver os nossos problemas, para criar os nossos objetos, as nossas facilities e que hoje são utilizados por todo mundo. E, além disso, né, a pós-graduação tem um impacto social enorme, né, quer dizer... É através de um programa de pós-ação que a gente consegue fazer pesquisas, que conseguem resolver problemas, às vezes simples. Né? Se a gente pegar, por exemplo, um próprio celular, que a gente está trabalhando agora, vendo celular, aquilo lá não é uma coisa que surgiu do nada. Né? Tem muita pesquisa, tem muita pesquisa em todas as áreas que foram feitas para que se desenvolvesse esse produto que hoje é usado para a sociedade. Então, o impacto né, ele pode ser medido tanto do ponto de vista individual, de eu formar um recurso humano qualificado, quanto do ponto de vista de soberania nacional, de a gente ter hoje conseguir ter conhecimento científico que muitas vezes a gente precisava importar e do ponto de vista social mais ainda, né, que a gente consegue hoje fazer pesquisas que ajudam a sociedade em diversas formas. Então acho que essa, dando um panorama, né, e voltando também à tua pergunta, né, eu consigo formar um professor que vai ter todo o know-how que ele aprendeu de como trabalhar com novas técnicas educacionais, de, de ser um, um, um transmissor de, de experiência, né, um um profissional que consegue traduzir aquele conhecimento para os outros e aí expandir né, de maneira mais, mais, vamos dizer assim, mais científica. né? Então, eu consigo formar pesquisadores que trabalham com método científico e professores que, teoricamente, teriam né, um conhecimento bastante aprofundado sobre esse determinado tema. Mas, uhum. voltando a dizer, não só neles, né, mas de toda a sociedade, a pós-relação hoje ela é, é, ela é, tem um impacto, às vezes, muito que a gente não consegue né, mensurar, talvez, somente através de números. E a iniciação científica, né, que muita gente não sabe. Eu fui bolsista em iniciação científica, e isso há muito tempo atrás, né? eu fui bolsista das primeiras e, e foi muito importante na minha vida, claro, para como claro. eu me organizar, a responsabilidade, né, o trabalho que o professor orientador Exato. me dava, os grupos de pesquisa, né Exatamente. que são lugares fantásticos. É onde a gente inicia, né acho isso. que aqui na Universidade Federal de Santa Maria a gente tem um, um carinho muito grande com esse ponto inicial da pesquisa. Né? E aí Tanto que ganhamos tem... um prêmio, Exato, né? Exatamente. A universidade ganhou agora, foi engareada como a universidade, vamos dizer assim, mais eficiente em termos de iniciação científica. Né? São o maior número de pessoas que entram na iniciação científica e depois se termina o seu mestrado e doutorado. A gente tem um carinho especial porque é ali que se desenvolve, né? É ali que eu consigo desenvolver um cidadão, um cerne para um, um, um profissional que critica. né? Esse é, esse é o grande papel da ciência, né? Quer nós devemos usar os nossos próprios dogmas. É isso aí. Existem uh, indicadores na avaliação dos programas que contemplem esse perfil do egresso hoje? Sim. Parece sim. que houveram mudanças sim, quanto sim. a isso na, nessa avaliação <risos> da CAPES, que nós já comentamos, que é uma avaliação permanente, né? nós estamos permanentemente sendo avaliados. Né? Eu fui sete anos coordenadora de pós-graduação e sei disso. Nós estamos sempre sendo avaliados e constantemente, e melhorando, né? e fazendo autocrítica, mas parece que houve uma mudança com essa questão, focando mais ainda a questão social. Né? É, exatamente. E, bem, o Sistema Nacional de Pós-graduação, como ele vinha sendo feito, de avaliação da pós-graduação, é, reforçando, né? ele tirou o Brasil de um local... É, na, lá para baixo da lista de publicação Para hoje nós sermos um país que produz muito conhecimento Isso tem que ser colocado como mérito né, de um sistema Mas como todo sistema ele entra num esgotamento conceitual né? Então desde dois, no final de 2017 se propôs uma comissão Para se avaliar né, novas formas de, de avaliar os programas Novos indicadores, vamos dizer assim, de, dos programas de pós-graduação No final de 2018, em outubro, essa comissão reuniu aí uma série de de, de, de, de sugestões de, de entidades importantes, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a FINEP, o CNPq, e compilou tudo isso num documento, uh, colocando um, um novo olhar sobre os indicadores de pós-graduação. E esse novo olhar, ele propõe, então, que uh, existem alguns pontos convergentes que devem ser avaliados, né? entre eles a inserção social, tanto que depois saiu a nova ficha de avaliação colocando o impacto na sociedade dos programas de pós-ação com um peso é, igual a outros critérios mais clássicos que a gente tinha, como por exemplo a questão da publicação científica. Isso de maneira nenhuma não deve ser interpretado como os programas não devem mais fazer produção científica, porque todo esse impacto social... Né? Ele, ele pressupõe que eu tenho uma pesquisa muito bem feita, que eu tenho uma pesquisa bastante importante, que ela se, sobre, se sobressai né? do, do, do journal e começa a ser utilizada na sociedade. Então, a CAPES, ela colocou como um peso aí de um terço o impacto que esse programa tem na sociedade. Esse impacto, ele é medido de diferentes maneiras, de acordo com cada área de avaliação. Né? E suas áreas, elas têm uma certa liberdade de colocar indicadores, mas uh, o, o que a gente já tem de algumas áreas esse impacto ele é medido, por exemplo, onde estão os meus egressos, o que, que eles estão fazendo, de que forma aquela pesquisa que foi produzida aqui, por exemplo, no programa de é, ciências da computação, por exemplo, ou num programa de veterinária? de que forma isso está mudando algum aspecto na sociedade, né? De que forma esse programa ele está conseguindo resolver problemas regionais, problemas locais, como estão os egressos, onde eles estão trabalhando, qual que é o impacto daquele professor que tá, aquele docente que está produzindo pesquisa, é um professor que tem um impacto bastante interessante para problemas é, da sociedade, enfim. Então, isso começou a ser bastante é, reforçando né, o impacto que a pesquisa tem daquela translação do conhecimento, né, de eu ter um conhecimento que vai poder ser utilizado para a sociedade. Né. E é importante a gente entender que esse, esse impacto social ele é medido de maneira direta e de maneira indireta, né? Quer dizer, na, na, mesmo a pesquisa básica, ela faz um, um papel importantíssimo para o conhecimento, né? que a partir daquela pesquisa que se consegue traduzir uma série de outros problemas ou de resolver uma série de outros problemas. Isso é o mesmo, por exemplo, nas pesquisas das humanidades. Né? Então, começou a se trabalhar muito mais com esse impacto social. Eu, uh, nós temos visto muito falar, principalmente dentro da universidade, mas deve chegar fora também, a questão do capo sprint não né, te houve Capsprint internacionalização um programa Capsprint o o que, que é exatamente o PAC, o Capsprint uh, como ele impacta a nossa universidade as áreas que estão incluídas e o, o retornos em internacionalização né o que, que seria internacionalização em ciência coisas assim ah, são mais ou menos isso ótimo, que eu gostaria ótimo. que tu falasse o, o programa Capsprint ele começou com o edital da Caps no final de 2017 sobre é, que, os, que as universidades deveriam né, é, fazer um planejamento e fazer um programa de internacionalização e esse programa seria, então, enviado para a CAPES e nós íamos disputar uma, um financiamento para as ações internacionais. Então, o programa CAPS Sprint é para ações internacionais. Na verdade, a grande sacada, vamos dizer assim, da CAPES é que ela premiou universidades que já têm internacionalização. Então o programa nós começamos aqui na universidade depois e saiu esse edital, o edital 047 da CAPES. Nós fizemos uma chamada interna para os grupos de que eram internacionais é, se reunir e, e apresentar projetos. Esses projetos foram apresentados, foram julgados então por um comitê interno e a partir desses projetos nós construímos um grande projeto de internacionalização da universidade. Importante dizer que nesse grande projeto a gente já tinha um arcabouço. Né? Nós, nós temos um arcabouço de internacionalização bastante fortalecido com o nosso plano de, de internacionalização da instituição. Então, a partir daí, nós criamos um projeto. Nós, esse projeto incluiu quatro temas estratégicos né, em diversas áreas do conhecimento. São temas amplos, né? por exemplo, saúde única, é, materiais inteligentes, é, sociedades informacionais, então são temas bastante amplos que tratam com o que a universidade tem de melhor em termos de internacionalização. Então foi um exercício bastante grande nós conseguirmos é, reunir o que nós éramos muito bom em termos de impacto internacional. A partir desses quatro temas nós incluímos 11 projetos e foram mais de 20 programas de pós-graduação. Os programas de pós-graduação importantes eram os programas que tinham internacionalização ativa, então não era para se construir a internacionalização, eram programas que já tinham perfil internacional e nós disputamos esse edital. E era um edital que era para 40 universidades brasileiras no início e foram 24 que ganharam. E por uma, uma felicidade muito grande nós estivemos entre as 24 primeiras que ganharam. É, aí no, junto com o USP, com a FMG, nós ganhamos, né, nós conseguimos angariar aí mais de 24 milhões para ações internacionais. Essas ações internacionais são desde vinda de professores internacionais para, para trabalhar nesses projetos, envio de alunos para esses projetos, missões de professores, troca de experiência. E o que está acontecendo na prática, que a gente viu agora, nesse primeiro ano, né, que foi quando a gente foi implementado o programa, é um aumento interessantíssimo em termos de internacionalização. Nós estamos recebendo é, professores que vêm palestrar, professores que vêm trabalhar com esses grupos, alunos nossos que estão indo para lá e tem nos dado um retorno bastante interessante dessas missões. Ah, agora mesmo nós temos aí um, um dos programas que está recebendo uma professora por um período de 15 dias que vai trabalhar intensamente com pesquisa. E eu acho que o grande a, a, a, grande, a grande meta nossa é tornar um ambiente internacional. É importante... Dizer que a internacionalização na pós-graduação, ela só vai acontecer de fato se a universidade se tornar internacional. Então, é, o CapSprint, ele nos traz uma oportunidade de criar um ambiente de pensamento internacional. É onde o teu aluno consegue ver um professor falando em inglês, falando em outras línguas, mas enfim trabalhando com pesquisa que está sendo de ponta. Isso, né em detrimento disso, nós estamos fazendo várias ações para modificar e para tornar esse ambiente internacional. Hoje nós podemos já ter, por exemplo, defesas em língua inglesa, hoje nós vamos, estamos trabalhando para criar um ambiente em que o aluno consiga assistir aulas num ambiente, um ambiente web internacional. Então, acho que esse é o grande legado que a gente espera do CapSprint. Mas é um, é um programa que a gente tem um carinho bastante grande. Importante dizer também que o nosso, o nosso projeto foi um dos de referência é, nacional é orgulho, quando nós ganhamos né? o CapSprint. Né? Um, é um projeto que até o presente momento nós não tivemos absolutamente nenhum em uma interposição da CAPES, né? foi um projeto que nós não recebemos ainda nenhuma visita, nenhuma. Está tá agindo como estava se esperando. Claro, com algumas modificações que são é, factíveis dentro de uma, uma modificação de orçamento, mas dentro do que a gente esperava. Outra pergunta, Tiago. Uh, eu soube que a universidade ganhou três prêmios, né? Isso. A Capstésia é um prêmio muito disputado e tem todo um significado na pesquisa brasileira. Então, eu queria que tu falasse um pouco para a gente sobre o que, que significa isso para nossa universidade. Bem, né? o, o prêmio tese é um prêmio que ele é concedido para as melhores teses defendidas é, no ano anterior, na qual o prêmio foi concebido. Então, ele premia 49, as 49 áreas de avaliação. E esse ano nós tivemos três teses, né, que foram angariadas ou com o primeiro lugar ou com menção honrosa, né? Uma tese que ganhou o prêmio CAPES foi uma tese da administração, a uma tese da da odontologia e uma da engenharia elétrica, né? Trabalhando aí com diversos problemas de iniquidades sociais, a, a formação de me, melhores maneiras, né, de, de de se trabalhar na parte de administração e com energias renováveis. Então, isso é super importante porque coloca a universidade, né, dá um destaque na universidade em áreas que a gente tem trabalhado bastante, né, em áreas de programas que têm crescido ultimamente, que têm se organizado. Então, isso é um destaque, coloca a universidade numa, numa posição de destaque e, mais que isso, né, é, é um incentivo para aquele discente, né, aquele discente que saiu, que, que trabalhou, aquele programa que está se organizando, você receber entre mais de mil. Concorrentes um prêmio nesse nesse nesse grau é, coloca né, um peso bastante grande na universidade. Eu acho que é uma recompensa a um trabalho duro que foi feito nesses anos. Então é um prêmio bastante importante. Assim a gente ficou muito orgulhoso e acredito que também os os discentes, os egressos da universidade também ficaram bastante orgulhosos com o impacto que essa pesquisa tem. Então, isso, na minha opinião, mostra cada vez mais o quanto essa universidade está trabalhando né, para mostrar pesquisa de qualidade que trabalha com os problemas sociais. Bom, Tiago, muito obrigada. Que agradeço. Pela tua companhia, Ken. E pela, pela nossa conversa, que a gente podia continuar, né? a pesquisa é fantástica, a pesquisa é a base né? da universidade, tantas vezes a gente não, não se dá conta né? de, dessa importância da pesquisa, então te agradecemos muito. Hoje a gente conversou sobre pós-graduação na Universidade Federal de Santa Maria. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Conexões.